Rapaziada, é agora, agora, ó. Ah, não, Ele tá vivo! <risos> ah, jogo maldito! Estou bem. Aí, rapaziada cavernística, estamos começando mais um... Evil. O que acontece, rapaziada? Tá rolando umas conversas na internet aí? O caverninha está jogando com todas as armas. Pois é. Desse. infelizmente o caverninha rodou com suas gravações. E teve que começar de novo. Sim. Mas as armas ficam tudo aqui, tio. Não tem como jogar fora, tio. O Leon não curte. Ó, oh, ó, oh, aperto o botão aqui. Oh, eu tomei um negócio aqui. Ah, melhor. Já perdi uma quantia. Ah, é culpa de vocês. Não, não. Tô calmo. Ó, ó, ó. Vou apertar o botão Aí você aperta o de. Aí você entra nas armas. Aí você aperta o space aqui. E tem esse botão aqui, ó. Chefles. É o quê? Você aperta o chefles. E não acontece nada. Nada, nada, nada. Ó, oh, ó, oh, oh. tem, não tem como ah, ah, as armas fora. O jogo é lock. Ah. Rapaziada, vamos continuar. Se você tá ligado em algum código secreto, evento de jogar as armas fora, avise o caverninho, por favor. Liga. O painel e o número das portas estão conectados. Sim. Ah, o 012 aqui. Hum. Vamos ver, ó. um dois Ah, meu Deus. Vai tomar um de zumbi, Loki. Eu não vou chegar dando carrinho do Rivaldo neles. Tranquilo. Oh, meu Deus. Peraí, peraí. Errei. Vamos ficar esperto. Vou pegar a arminha. E ficar a perna do Loki. Ó, papo a perninha dele, o Nil já deveu um corpo. Não. Olha ali, ó, vou acertar então também, pelo amor de Deus. Estudar. Beleza, vamos entrar de boa. Ah, louco, de boa. Nossa. Nossa, jantou. Tá de barracama. Olha, pelo amor de Nossa senhora. O cara mordeu meu pâncreas, aqui, tio. Nossa, já acabou com a vida. Rapaziada, é hard, tio. Não adianta ter todas as armas, não, viu? Os caras sabem com que fu. Eu estou calmo. Nada disso vai surtir efeito, porque o caverninha ainda está corajoso. O que que acontece? Vou meter um, cero é e é dois, que vai abrir a última portinha lá. Ó, oh, ó, oh, já tô ligado, tio. o caverninha tá ligado. Ali vai ter um peçonhento, hein? Vai ter um chefe altamente forte aqui dentro, olha lá. Que que é isso? Seu cuzão, velho. aqui. Tá vendo sua rubela? Ô, Leon, você vai ficar moscando ali o perto do bezerro? Se inscreve aí tio Vamos sair de perto desses bezerros aí que eles estão mordendo nós Ó, oh, oh, louco, é o bezerrão, vem tio Bate, chuta esse bloco, aí tio, olha as perninhas dele Rapaz, é o bezerrão que Ó, oh, o bezerrão aí! Peraí, peraí, peraí, bica aí, bica aí Mostra é Forte tio, ó oh, Com essas saradas Peraí, peraí, o oh, Loki vai gritar tio, sai Nossa, oh, tem um zumbi aqui oh, louco Tá cheio tio, da onde tá pedindo essa balada é disso ah, <risos> oh, meu Deus do céu, já falou, eu já dano dangeros. Uma cabecita já foi. Bom. Ai, ô oh, louco! Nossa, tem uma balada gigante! Ai, delícia! Peraí, peraí! Oh, louco! Jogo! Helena! Thanks Da onde que veio essa balada? Pô. Ah, meu, já toma! Última pastilha, o oh, que Tem cara aqui em ele tá pulando no muro, o jogo. Ele, ah, ah, ah. ele ficou bloco. É Nossa, arrebenta ele, não morre não tio. Derreteu. Beleza, vamos com calma aqui, vou dar um nesses blocos. Lá vai ser bloco é hein? ó. Tem que tirar o pé tio. Ó, gira o um pé que essas arminhas não fazem nada. Oh, sai de perto. Beleza, virando. A câmera aqui, eu já posso ver essa cabeça brilhando com a perninha. Olha, mostra para os caras como que faz, mostra. Ó a perninha dele, ó. Oh, Nossa, gengibite. Ah, você vai levar, velada. Oh, estou calmo, rapaziada. Não sei de onde que é abrir essa porta, tipo. Deve ser um zumbi caindo do céu, da terra e do mar. Sim. Estou calmo, rapaz. Vamos entrar lá, que os caras devem estar escondendo das melhores armas e melhores guloseimas nesse lugar aqui, tio. Tava rolando uma balada, mais ou menos 350 zumbi dentro da salinha. Estou calmo. Ah. Pois é, tem nada. Olha, <risos> é, não abra o quarto 102, por favor, tá? Se você está perto do quarto 102, nunca o abra. O que que é... Oh, Ô, louco, tio. Olha o tamanho do diamante aqui. O caverninha tá simplesmente deixando ele pra trás. O que que é com Desce! Com isso em mente, vamos abrir outra porta, tio, ó, o porta dos desesperados É, ué Aí, Peraí, peraí, é 201, né? Vamos meter o 201, que deve ser aquela da esquerda 2, 0, ele é depois, esta, apertamos o número 1 um. então, Ele tá dando um bloco ali de grosso calibre Tamo com o sapato do Leon já, lustroso, tio, ó, ó, olha ali o tamanho do... do, do oh, ele quer tacar, tio, sai! Ó, o tamanho do Bruno aqui. Ok, tipo, Explodimos no ar, É o um, Neon. É um Fique calmo. Já explode esse lock. A gente estoura tudo. Com o Nion, não tem muita graxinha. Tranquilo. Vamos verificar tá faltando outra porta aqui. Ó, oh, ó. Oh, é a 021 foi da gente que a gente veio. A gente abre isso aqui, E. É, abriu na direita aqui. E abriu todas. Sim! Beleza, agora é 2 que a gente pode sair fora. Ó. Oh. Rapaziada, a aventura tá só começando, o Leon tá sem planta, tá? Ó, dois, um, cero. Aí abre a grandona. Deixa é, o caberninho ajeitar na cadeira aqui. Ó, oh, meu Deus do céu, que negócio tá ficando cada vez mais bonito. Tranquilão, com o Leon na velocidade. Ó, oh, tá rolando um lock aqui, tio. Já isso... Ó, oh, peraí, vamos ver se, se tem de novo. o Leon. Não tropique! Beleza. Oh, oh, oh. 1,02 já tem a primeira porta ali, ó oh. Vacas, Lucas e Vrecas 1,02 já abriu a última porta da esquerda Tá muito fácil essa, então vai ter zumbi gordo Ó, oh. olhando, vai com calma É oh, um bezerrão, ô oh, bezerrão, pelo amor de Deus, tio Ô, oh, meu Deus do céu Tem fábrica de bezerro aqui dentro Pica essa Bezerro não morre não, tio. Ô oh, jogo, da onde que ele veio? Ó, oh, aí cai, hein? Rapazes, os caras vêm por trás, tio. Estou cansado desses tipos de atitude, desses zumbis. Rapaziada, olha o bezerro. Explodimos. Calma, tem que ser de perto, tem que dar tempo. Ele vai gritar, te vai matar o Leon. Ô, oh, bezerro! Beleza, estou bem, estou bem escopretão, agora escopretão, é, ó, o seu momento, escopretão, uma plantinha agora viria bem, ó, acompanha aqui dentro, aí deve guardar alguma plantinha aqui dentro, não é possível, O um que? eu disse, agora a gente... comida e a gente tem duas, já na caixinha aqui, nossa senhora, já vai tudo pra ver, tchau. ó, vai a três um, Três drops menta, ó, você não quer desviar aqui, vamos ver se ela é boa mesmo, ó, ela é boa, hein? ela é boa, tranquilão, Pode estamos estamos sobrevivendo. Oh, é Lena. Helena. Ah, é tô calmo, eu é, tava tá, tranquilo, já sabia. Pelo reflexo do cabelo, foi só um ato relâmpago de sobrevivência do caverninha. Fiquem tranquilos, tá rolando uma experiência ali. Beleza, vamos abrir a porta. Dois... Cinquenta e Vamos abrir? Um, zero, dois, Ou 120? 120! Um, dois, É, é, um, um, Essa aqui mesmo, essa daqui mesmo, ó. Oh. Ó, oh, ele chega com o escopretão na mão, eu quero ver se esse cara é forte mesmo Ó, oh, papo na cabeça, flipa oh, nossa senhora, o Pururux, tio Ele queria pular, dá na minha cara Pois é, não dá cara pros você é louco, tio Ó, oh, nem tem muita granada também, tio aí, aí não tem como jogar, hein Beleza, o Pururux vai bater, tio se Ele quer pular, eu pego ele ar, escopetão. Ó, oh, finca dentro do Karovex Finca no Karovex dele Aí eu quero ver se ele vai aguentar, vamos ver Vamos ver se é, ok, ele tá forte, hein, sai Sai daí, olhinho, pelo amor de Deus, hein ele vai pular. Olha, ele quer jantar. Bica ele. Oh! Pera agora, agora, agora. fazer vamos cansar, vamos cansar ele. ele não cai não, hein, jogo. Peraí, oh. Binóculos. Aí Ai, caiu. Ele não deu um, um John Cena ali. Ô, oh, meu Deus. fazer agora, é agora, ó. Ah, tá bom, ele tá vivo! Ah, <risos> oh, jogo maldito! Eu estou bem! Rapaziada! Oh, sai é de perto! Oh. Coloca as munições na preta. Rapaziada, será que a Helena tá bem lá? Vai lá e vê! Os caras tá pulando? Olha aí, tio! a Helena chega voando. com dois, a cabeça do rock. Vai, mortal no hard isso aqui. Não tem como matar os um caras, não! Oh, louco! Eu estou bem, duas cabeças aqui, duas! O jogo, pelo amor de Deus, derrete esse cururu que oh, meu Deus. Aí, a, a Loki tá viva ainda. Ó, ó. Vai bater infinito. É nível 2 e os caras oh. aguentam. Tranquilo. Rapaziada, com esse mesmo sentimento de tranquilidade, vamos abrir as outras portas. Antes de mais nada, a caverninha vai simplesmente olhar essa parte aqui. Ó, tá rolando. Privadinho, piazinho, velhinho. E nada, tio, nada. Rapaziada, tá rolando uns documentos especiais aqui, hein? Ó, os caras estavam comendo aqui colherzinha e garfos na mão. Ah, vamos pegar, espertos. Mas tem lock aqui, ó. Tem lock gemendo. Essa porta 210. Um, é 210? Um, vamos ver se é 210 um, então, o jogo. Beleza. Ó, vamos 210 um, aqui. 2, 1, 0. Já foi, já foi. 210 um, é a principal lá o jogo. Pera aí. Então coloca... Vamos colocar, então, 1, 0, 2. 0, 2 já foi também. Vamos colocar 0, 2, 1. 0, 2, 1 foi, eu tenho certeza, hein? Abriu a principal lá. Antes Não de ir lá, calma. vamos pra 2, 0, 1. Aí, abriu, hein? Aqui tem um monte de cara, faixa preta. Tranquilo, tem que ficar esperto no chão, que tem um lock ali fingindo que está dormindo. Oh, só que tem outra porta aqui, tem que abrir duas. Essa começa com dois. Não. Então, a gente já abriu tudo com começa com dois. É isso aí. Vamos tentar então zero. Zero, um, dois, já foi? Hum. Oh, louco! Zero, um, dois. Achamos, achamos, achamos. Fez, os locks vão vir ó oh, ó oh, oh. fiquei olha o tamanho do negócio ali do cara tio. ó oh. acerta na lancheirinha dele ai ah, explode hein tranquilo acerta a cabecinha do Loki, olha como oh, que tem outro rolou o jogo da onde que saiu esse Nossa, esse... ai Nossa. Oh, janta com força viu? não tem como não tipo. é uma só janta tudo a vida os caras tá escondido embaixo da cama <risos> Nossa, tem é mais ali, a balada parece um momento para o outro. <risos> Peraí, Leon, tio, acabei com loja, pelo amor de Deus. É, ah, o oh, meu Deus, tá com três bolinhas de vida, eu estava feliz. Agora não tem mais plantinha. Já é, já não sei o que eu vou fazer mais com esse jogo, tio, ele está muito pilantra. Tô calmo, tio, tô calmo, vamos abrir isso aqui. Na tranquilidade, ô oh, meu, expressão Aí, já vai ter que tacar no coração do Leon, hein Outra plantex aqui dentro do meu rubéola Não estava vendo isso, mas o Leon a observou Tranquilo, me parei, o oh, quê? Olha o tamanho dessa baleta bonita, estofada Ô oh, Helena, vamos ter que sair daqui, hein, pelo amor de Deus. Ó oh. Já vou ter. Que ok, eu tenho dois sprays! Oh, vou ficar esperto que o Leon tem spray que tá escondendo ele, Leon. Saca na cara esse sprayzão aí, tio. Agora estamos com a vida cheia. Beleza, continuando a história, vamos pegar a pistolinha por motivos de economizar munição. Beleza, a gente vai abrir aqui. Ó, a Helena já chega e dá um bico na porta com o sapato dela. Aí sim, ó. Só observamos a cena. Helena já viu a cadeirinha. Já foi que ele são o andar sensual. ó, oh. Deborah. Rapaziada, Deborah. vamos oh. ficar é esperto, hein? Deborah. Belezura. Essa aqui é a porta que a gente veio. E essa.. não, aí, essa porta aqui é que a gente tem que abrir, né? Chega picando a picar na porta. Okay. oh, louco! Oh, ele quer morder. Rapaziada, o cara chega pulando e põe um jantarino. Olha, modelos modelo jantarino são simplesmente astutos e fortes. Please no, oh, oh. Please, no. Não é ela não, tia? Obrigado, Isso aqui é a Javarina? Não é ela. Ela, tá com... ela tá dormindo, hein? Javarina é... é um modelo de zumbi aí também forte. Vamos ficar ligados. Os batimentos cardíacos ainda estão bem. Beleza. Rapaziada, tá rolando os computadorzinhos. Temos aqui... A Helena já esperando de cara o caverninho aqui embaixo. Tem um lock fingindo de morto, de deitadinho de bruço. Ela oh, não ó. Aqui ó, ó. Olha, eu tô de olho nesse locks. Pode ver, ela tá chutando as folhas tudo para cima aqui. Beleza, aqui não contém Tembro, itens. Vamos ver esse lado aqui Vai ver o quê. Tem um lock aqui, ó. Ali que abraçar ela, hein. Ali, ó. Não tem como dar um giratório aí não? Na... Isso, eu gosto quando você gira a botina. Beleza. Rapaziada. Caixinhas. Tranquilão. Ó, tá rolando. Conflitos, hein? O que investigar. Calma, a Helena já vai de peito, Joe, de, beleza. Oh, ó, vomitar o framboesa aqui. Ah, joga o piloto. Peguei a flantinha. Peguei a flantinha vermelha. Oh meu Deus, vamos equipar isso aí e colocar na caixinha do Leon. Agora a gente tem seis, tio. Vamos vamo economizar agora. Caverninha vai economizar. Oh, peraí, tem uma champanhe aqui. Oh, louco, zumbi! Por <risos> <risos> Deus Isso, vira o seu capoeira aí! Pegamos mais munição. Rapaziada, eu não sei de onde que cai tanto zumbi. Os oh, caras tá chovendo do nada. Vamos abrir, vamos abrir suspense. Vamos abrir suspense. Olha a Loki, que ele já chega botinando, Nossa, Leon. Bico dessa lock aí, deixa não. Ó. Oh. Rapaziada, bico zóio. isso, Leon? Tem que falar pro Leon. Senão não é bicuda o quê? olha ele pulo da mesa, hein. Forte. Ó, oh, perninha primeiro. O Leon já cansou de olho, oh, pelo amor de Deus, hein. Ó, oh, dentro do globo. o oh, globo. Rapaziada, tá rolando assim, altas enfermarias, o Leon cansou, tio, tá com o estômago aqui zoado. Oh. Cabeça dura, viu? Ô, oh, jogo pila, sei que é mais ou menos antes. Rapaziada, ela não quer contar o segredo para o Leon. O que que acontece? Vamos esperar, tio, estamos chegando aqui. Seja um pouco mais paciente, foi o que ela disse para o Leon. Pois é, tá rolando um bico de equipe. O quê? Pode ser é, você... o negócio ali? What the hell is all this? None of these were here three days ago. Pois está é, rolando altos ratoníferos ali dentro do seu aquário. Propício para o desenvolvimento do mesmo. Happy Birthday, Eida Wong Rapaziada. O Liu já viu a fitinha da Eida. Olha a carinha dele. Já coloca dentro do de cassete rapidão, tio. Rapaziada, a Ida pelada dentro de um casulo melequento. Rapaziada, quem que zoou a Eida? Foi a Eida que se zoou. A Eida tem superpoderes, tem muitas perguntas que o Leon deve estar se perguntando agora. Ela olha com uma carinha ali sem maquiagem, hein? com uma beleza natural. O Leon já reconheceu. Ó, peladinha e tudo mais. Rapaziada, eu tô ligado que o Leon ficou vendo essa fita altas vezes. Vamos falar a verdade, hein, Leon? Pelo amor de Deus, hein? Altas vezes! Isso é you que você queria mostrar? Não! Eu thought. Beleza, rapaziada. Além da Ada, tem mais. Não é isso que ela queria mostrar. Tem outra coisa rolando ainda, além disso. O que hell que eu just vi, Ada? Tá rolando uma louca aqui, hein? Altamente chocolíferos. não Kind of. We've have to do this again. Oh, meu Deus, tem um painel ali. Olha, que número que é aquilo lá? 201. Vai já bicuda. Ah, oh, meu Deus do céu. Flipa pra dentro. 2. 0 e 1 Agora que vai começar o Kung Fu, Leon. Amarra o cadarço. Prepare o gelzinho pra colocar sua franja pra trás, você vai precisar, tio. Ah, meu Deus, ó, ó, ó. eu já tô dentro aqui. Eu rolo também. Beleza. Rapaziada, dentro da parte de metal me lembra muito Silent Hillsons aqui, hein? É muito parecido. Oh, tem cachorro já, hein? tá gritando. Onde é que tá esse lock? Tá escutando os tic-tic? Olha o lock aqui. Não, não é não. Ô, oh, louco, tá debaixo de mim! Olha, oh, Ah, bota o cachorrinho pra flipar, tio. O jogo. Acho que tem que matar agora, porque senão eles devem abrir essa parada aqui. Você viu o negócio mexer na tira, tio? Ah, é isso aí. Felizão, O que eu disse, ó, Será que é pra cá mesmo? Eu tô de ponta. Molhando o sapato e tudo mais. Muito com calma aí, Leon. Ó, acho que não é aqui não, hein? Vamos verificar melhor Essa parte de cima Porque esse local está prometendo Coisas suspeitas, olha o que, que eu disse ó, Mais lockzinhos Caramelizado hein? Eletricidades Duas alavancas Com um mapa sinistrão no canto Suspeito Muito, para o Leon Mais ainda, beleza, já tem uma alavanquinha ah, não, Puxa